Viva amigas, vejam, observem bem esta maravilha, isto é um entrançado de cestaria, cestaria que se faz com muitas pontas, mas aqui é feito só com correntinhas e é só uma, ou seja, começa uma correntinha, vai fazendo, fazendo, fazendo, enrolando, enrolando, enrolando, de complexidade em complexidade, até cruzar todos por cima, por baixo, por cima, por baixo, Arte Marinheiro também tem este cruzamento, chama-se um diamante, este cruzamento chama-se um diamante claro que tem aqui muitos defeitos aqui pus este aqui e avancei não devia, devia ter feito como estes dois avançado logo para o centro e vindo as distâncias não estão bem, aqui o remate não está bem, ou seja, este foi o primeiro mas o primeiro dá para ver uma coisa isto é uma peça maravilhosa peça maravilhosa de crochê eu depois vou fazer um esquema no papel todo certinho, com o espaço e vou melhorar isto porque merece, top estou mesmo feliz